Oi gente, hoje eu vou entrevistar um instrumento incrível que é o violino. Oi violino, tudo bom? Ele disse: "Eu estou ótimo". O violino, você gostou de tocar a sopa com todo mundo? E você já tinha tocado antes assim músicas infantis? Certo, certo, entendi. E o que que você tocou na música da sopa? Muito legal. E você sabe tocar assim alguma música de Jean Sebastian Bach? Lindo, lindo, lindo! E você sabe também tocar outras músicas infantis? Essa música é muito triste, eu fico com vontade de chorar. Pode tocar uma mais alegria, tipo carnaval, assim? Mamãe, eu quero mamar, dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Ei, obrigado, violino!